Cavalete para suspensão dianteira Galmar Regulagem Esse cavalete deve ser utilizado na posição vertical com o auxílio de um cavalete para a suspensão traseira Com a moto na posição vertical ajuste a posição das sapatas Utilização Apoie o cavalete na bengala e alavanque para elevar a motocicleta.